Voy -so. ah. é, Vou falar uh, misturando na língua, duas línguas, o português e castellano, castelhano, porque não hablo bem é, castelhano, tampouco a língua de Euskal. Uh, Bom dia e obrigado por me eh, y eh, e me darem a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês em este espaço tão magnífico, tão rico, com tantas mulheres, com tanta energia. Estou aqui desde há quase duas semanas, me quedou uma semana em Cataluña e depois eh, vim para cá para alguns encontros eh, e alguns trabalhos e tem sido um tempo bastante interessante. Sou graça vengo de Mozambique. Mozambique é a parte subsahariana de África, ao sul do Sahara. Estoy con el Secretariado de la Marcha Mundial de las Mujeres y como lo decía el, la Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento internacional solid, de solidaridad entre las mujeres y somos un movimiento que estamos en los distintos cantos del mundo y en términos de países estamos en 72 países onde temos coordenações nacionais, que são grupos largos de coordenação da de marcha, pero estamos com mais distintos grupos que se auto-organizam desde sua própria experiência local. Ah, me gusta ser uma das pessoas medianas a hablar porque las que falaram antes me colocaram de dentro do contexto de los debates acá, y así puedo traer mi contributo desde lo que he escuchado, pero trayendo también algunos elementos para seguir costurando uh, dentro de lo que estáis eh, haciendo ustedes. Uh, una palabra que escuché bastante es la palabra cambio. Uh, escutei a palavra diversidade, escutei a palavra soberania e muito mais. Escutei muito a palavra antipatriarcal, anticapitalista e muito mais. Porque tenho cinco minutos Y ya no los tengo, ¿no? <risa> uh, me gustaría de traer una palabra que no la escuché Y que pienso que es muy importante Perdónenme, si que fuera dicha Pero no me llegó acá porque estoy usando la traducción ¿Qué es la palabra... Anticolonialista. Alguien acá, no me batéis las palmas porque me roban el tiempo, ¿sabes? ¿sí? Alguien hablaba sobre la cuestión de la diversidade. Ayer eu estava em uma assembleia de la marcha em Bilbao e estava uma companheira que estava falando sobre como temos que em pensar a questão da diversidade. E falando de da diversidade estamos falando de como hacemos os processos de inclusão. E ela mesmo era uma pessoa, uma eh, mulher com a deficiência física. Que é o mais fácil de ver, não? e talvez mais fácil de pensar como fazer a inclusão. Pero las distintas formas o maneras de diversidad, lo que nos torna diversa, diversas, es muchas veces invisible. Entonces, dentro de esta invisibilidad de nuestra diversidad, ¿cómo logramos construir un proceso que nos permita Descolonizar nossa visão, nossa capacidade de escuta e nossa capacidade de sentir. Eh, estamos falando de alianças e da importância das alianças. Para que eu me alie à outra pessoa, tenho que reconhecer que esta pessoa pode trazer algo. Que me torne mais rica, que me torne mais eh, completa, se podemos falar assim. Tenho problemas com as palavras, tá? Eh, então, como fazemos isso? Para que eu pense em me aliar a alguma pessoa, tenho que reconhecer que é possível que eu contribua para que essa pessoa dê passos em seu processo de aprendizagem, de autoconstrução individual ou coletiva. Mas como fazemos isso? Eu penso que quando vocês organizaram esses processos, e escutei que há 15 anos que lo faziam, em cada processo de construção de um encontro, estáis buscando formas de vos tornar mais inclusivas, mais diversas e de fortalecer as alianças. Pero a provocação que eu é, penso que é importante que la raça, em esse espaço, em los dois minutos que me sobram, é, es, quem são as outras que não estão aqui? Desde a per perspectiva social, sociológica, antropológica, de geopolítica, lo que sea. Ayer, no encontro onde eu estava, pude ver mais diversidade. Pude ver muitas mulheres migrantes, por exemplo, que não as vi, ou não as vejo. Pero talvez estão, mas não é visível. É por isso que eu dizia: como podemos pensar em pensar a diversidade? desde los, las cuestiones que no podemos mirar con nuestros ojos, que no podemos escuchar, tal vez, con nuestros ovidos. Ah, ser un movimiento de mujeres es un reto, es un desafío, porque el sistema que queremos cambiar hace con que nuestra diversidad se manifesta das formas mais distintas, porque a diversidade é construída pelo pelo próprio sistema e por isso o sistema faz tanta camuflagem que não logramos perceber nossa diversidade, muito menos perceber o que podemos lograr por unirmos nossas mãos, por nos aconjegarmos, para sentirmos o calor uma e outra. Então, precisamos construir um processo que nos cambie a forma como aprendemos a mirar, aprendemos a escutar, aprendemos a sentir. Cuando trago la palabra de descolonización es que desde la marcha tomamos la decisión de que tenemos que incorporar el termo descolonización porque necesitamos desaprender lo aprendido para que empecemos a aprender lo que es prohibido. necesitamos lembrarnos de que el mundo es muy más largo, es muy más transnacional, y por eso, cuando yo venga acá, alguna chica, compañera, que trabajó mucho en Mozambique, pero conozco mucho bien el País Vasco, pero ella es de Cataluña, ela disse, em El País Vasco é um movimento trans. E eu disse, o que quer dizer trans? Porque eu tenho uma mente colonial, não? colonizada, e minha, minha, minha forma de escutar é muito colonial, então eu me quedé trans. Mas o que ela estava me dizendo era que era um movimento transnacional, translocal, trans, transraça, transracial, transsocial, eh, trans, eh, eh, transclasse, para dizer que vocês estão construindo um movimento que busca ser um movimento de inclusão, de diversidade, em sua mais profunda realidade. Então, Lo que puedo decir a ustedes es que sigan haciendo el bonito, el bueno trabajo que están haciendo, pero hay siempre un lugar donde podemos traer el refuerzo, donde podemos profundizar. E onde podemos ter a consciência de que, mesmo tendo esta sala que está llena de pessoas, há muitas que se quedam fora. E talvez são as que mais necessitam de um movimento que possa cambiar suas vidas e que possa cambiar o mundo para que as mulheres tenham uma vida melhor. E termino dizendo: seguiremos em marcha até que todas cerramos livres.